Tu ne peux pas la dire tous les jours. Pourquoi? Sinon, je dis toujours chat Et toi? Nog een bal, kom. Ik een bal? Ja. Johoe, gooien. Je mag er nog eentje maken, ja. Ja. Ja, Woehoe. En nu gaan we tot bij papa. Maar jawel, we gaan ze verder nog spelen. Kom. Oh, arme dekster. Hij kan zich niet verdedigen hij kan geen, geen zeeballen maken. Een klein. Oké, okay, een kleintje dan. Ja. Eu acho que é só vio snow. Sim. Papá. Olá. De <risos> Então, hoje são 24 de janeiro de 2021. Nós estamos em São Uber. E em São Uber existe um uma igreja onde está o corpo do São Uber. E no outono, aqui, se realiza uma benção aos cachorros que participam da, da temporada de caça, que é aberta aqui no outono. Nevou bastante final de semana, então tá bem legal aqui, a gente veio passear. Né, Vivi? A é, Vivi, a Lívia, o Bigolinho também veio. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, me fala o que não gostou, que eu melhor nos próximos. Beijo. Beijo. Beijo. <risos> <Mamãe>. <risos> Beijo. Tchau.